Bom dia, então. É, gostaria muito de agradecer a disponibilidade de vocês, né, o tempo que vocês estão destinando a isso, as conversas que vocês tiveram para poder apresentarem, né, coisas interessantes para os alunos. Eu sou a Ana Karina de Farias, estou nesse semestre dando aula no SEUB, são duas disciplinas, né, campos de estágio em saúde, um que é do sétimo semestre, e Campos de Estágio em Saúde 2, que é do oitavo. E no sétimo semestre, a 1, a um, eles a, a, vêm atenção primária, tá? Então, daqui a pouco eles vão ler um texto sobre NASF, né? E aí a gente vai apresentar a entrevista de vocês, ficar disponível para eles, tá? Eles, é, já com a pandemia não está dando para ir aos lugares, fazer visitas e tudo, né, a gente tá utilizando mais esses recursos de tentar gravar e passar para todo mundo, tá certo? Mas muito obrigada mesmo. Eu vou ler aqui um mini currículo de cada um, tá? Que a Thaís me enviou. Ah, é, pessoal, é, é, essa é a equipe na de UNASF 1, do Riacho Fundo 1, tá bom? Meu contato é com a Thaís, que foi minha chefe, que é fisioterapeuta da equipe, foi minha chefe que eu viu falando lá na atenção domiciliar do Gama, tá? faz algum tempo que a gente não se vê, né, e faz algum tempo que eu saí da Secretaria de Saúde. Mas vamos lá. Fábio Pires, graduado em nutrição pela UNB em 2002, mestre em ciências da saúde, especialista em obesidade e gestão da clínica, está na SES há 11 anos. Bruna Bertolucci, graduada em terapia ocupacional pela UNB em 2014, especialista em gerontologia, Há três anos na Secretaria de Saúde do DF. Luciana Ferraz, graduada em Nutrição pela Universidade Católica de Brasília, em 2004. Pós-graduada em Nutrição Humana, na Secretaria, desde 2010. Diana Souza Cirqueira, graduada em Psicologia pelo Uniceub, em 2009. E está na Secretaria de Saúde desde 2011. Vera Lúcia Castro-Holanda, assistente social, formada pela Universidade Federal do Pará, servido, foi servidora da Secretaria de Educação por 20 anos e está hoje no NASF, né, do Riacho Fundo 1, e já trabalhou na Secretaria de Saúde também em Santa Maria. Thaís Luciana Lacerda, fisioterapeuta, graduada em 2000, pós-graduada em Ortopedia e Traumatologia pela UNB em 2004, Mestrando em ciências da reabilitação pela UNB, tá? E tá na secretaria desde 2010. Falei todos? Então é isso, é, de novo, agradecer muito pela disponibilidade, disponibilidade de vocês, é sempre muito legal que os alunos tenham acesso aos profissionais de verdade, a é quem tá fazendo, né? E não só ao que tá escrito nos textos que eles vão ler. Ah, e é uma pena que, que não possa ser gravado junto com eles, para eles interagirem com vocês, por conta do, dos horários, certo? Mas fiquem à vontade, então. Eu vou tentar, né, não errar, disponibilizar a janela com os slides que a Thaís tinha me enviado. Antes de da gente começar, eu queria só apresentar também, você está me ouvindo bem? Tô. É, queria apresentar também Nossas colegas Nós estamos com algumas residentes E algumas estagiárias que Acompanhando o nosso trabalho Aqui é, na UBS Então nós temos a Estela Estela está aí A Estela ah lá, A Estela e a Júlia Que são alunas da UNB São é, estagiárias De terapia ocupacional E nós temos a Lísia Lísia, farmacêutica, e a Mayara, fisioterapeuta, Muito que são residentes da Fiocruz, estão num programa aqui com a gente de dois anos, estão no primeiro semestre, então elas estão participando junto com a gente também, depois elas vão falar um pouquinho. Isso é ótimo, porque os meninos têm muita é, curiosidade sobre estágio, sobre residência, sobre a dificuldade de entrar, o que tem que fazer, né? então vai ser ótimo se elas puderem falar um tiquinho. Tá, Joia? Você vai compartilhar por aí? Tá. Tá aparecendo? Ainda não? Agora tá. Isso. Pronto. Tá. Bom, então, é, eu vou apresentar aqui para vocês uma apresentação que a gente costuma fazer quando chega pessoal é, novo aqui na unidade ou quando a gente vai apresentar o NASF para é, algum outro serviço. Então a gente faz essa apresentação básica de o que é o NASF e como é que ele funciona. Então, nós somos uma equipe de NASF, né, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, do Riacho Fundo 1, da Secretaria de Saúde Federal. Pode passar. Bom, então primeiro para a gente entender, eu não sei se vocês, né, os alunos, entendem o que é o NASF. É, o NASF é o um meio de introdução dos especialistas em saúde. Deixa eu tirar é, na, na atenção primária. Então, é só, na atenção primária, o único modo de participar, a gente que é especialista, né, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, é através do NASF, senão não tem como a gente estar tá na atenção primária. É, então, o NASF é uma equipe multiprofissional que dá suporte às equipes de ESF, de Estratégia de Saúde da Família. E o trabalho do NASF, ele é totalmente é, dependente da atividade das ESFs, que são as equipes de saúde é, da família. Sem o trabalho da ESF, o NASF não consegue é, desenvolver o seu trabalho. Pode passar. Ah, aí, pode voltar um pouquinho. É, inicialmente, quando ele foi criado, ele chamava Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E aí, com 10 anos, teve uma... Vou tirar aqui com 10 anos teve uma, é, uma atualização né, da política dessa, do NASF e ele mudou a nomenclatura. Então, hoje o nome é Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. Então, teve essa mudançazinha aqui de saúde, apoio à saúde da família para o ampliado de saúde da família. passar. Bom, então, no Distrito Federal, a gente tem uma particularidade, né, existe uma portaria do Distrito Federal que normatiza a regulamentação do NASF, então, no DF, a gente tem só algumas categorias que participam das equipes. Então, a gente tem a assistência social, a reabilitação, dentro da reabilitação a gente tem o profissional fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, temos a saúde mental com o psicólogo, a nutrição e a assistência farmacêutica. Em outros pontos do país, você pode encontrar o é, biólogo, veterinário, médico, é, odontólogo e outros profissionais. Mas o Ministério da Saúde ele permite que cada é, localidade, cada município ou cada estado é, normatize de acordo com as características da sua região. Então, por isso que aqui no DF a gente tem essa composição, porque a nossa Secretaria de Saúde entendeu que esses profissionais eram suficientes para dar apoio à estratégia de saúde da família. Pode passar. Bom, e o que, que o NASF é? O que ele faz? Né? Então, ele é uma equipe que dá apoio para as equipes de saúde da família. Ele não é um atendimento direto à comunidade. Tá? Então, ele é uma equipe que auxilia a articulação com os outros níveis de atenção. Então, é através do NASF que a gente vai articular com o Melhor em Casa, né? que a professora Karina já falou para vocês bastante sobre isso, que é a atenção domiciliar. Ele articula com os instrumentos sociais, como o CRAS, como é, o CRES, o Conselho Tutelar. Ele faz um filtro é, da interação com a rede secundária e com a rede terciária, ele faz a intermediação para os pacientes que vão para a emergência. Então, ele é um, um, um instrumento, né ele é uma equipe que ajuda na articulação com os outros níveis de atenção e os outros serviços sociais. Pode passar. E qual o objetivo, então, de uma equipe NASF? Né? O principal, os principais objetivos... É, além de construir uma relação de trabalho colaborativa entre as duas equipes, né, entre os dois ou três níveis de atenção, é de aumentar a efetividade e a resolutividade da atenção básica. Então, quando a gente acrescenta o conhecimento, o saber do especialista na atenção primária, a gente aumenta o saber das equipes de saúde da família, aumentando a resolutividade daquelas, daqueles casos, daquelas... É, daqueles quadros clínicos que precisam ser solucionados, né? Precisam ser resolvidos. E o principal é, objetivo, o principal é, metodologia, seria o foco na pessoa ao invés de foco na doença. Então, a gente não vai ver um paciente como uma dor no pé. Uma dor, é, por exemplo, uma dor no pé. A gente vai ver que esse paciente tem uma dor no pé, que é uma... É, o início de uma neuropatia diabética e ele tem diabetes descompensada porque ele mora sozinho, porque ele está em vulnerabilidade social, porque ele sofre violência, porque ele é, tem abandono da família e que ele é, não tem recursos. Enfim, então a gente começa a avaliar aquele paciente em todo o contexto que ele se encontra. Como é a comunidade onde ele vive, qual é a composição familiar, qual é o histórico dele, é, pregresso das doenças... Então, a gente não vai ver só a queixa da dor no pé, a gente vai ver por que, que aquela dor no pé acontece e que assim a gente consiga solucionar o problema é, definitivamente ou completamente, né? por completo, né? Então, é isso, pode passar. É, só ah. parando um pouquinho, isso Vou tem parar. sido o alvo de muita discussão e aparece muito nos textos, né? Da, das, das disciplinas, né? O é um modelo mais biopsicossocial, um modelo que veja... A pessoa como um todo, os fatores biológicos, fisiológicos, né? Da, das suas doenças, é, modo que essa pessoa vive, o que ela aprendeu, como ela enfrenta como, doenças, como ela adere a cuidados, o que ela conhece, né? E o sociocultural, né? Que vem com é, crenças, regras, expectativas sobre todo o processo saúde- doença. Então, a gente vem discutindo muito isso. É, da mudança que houve, ainda bem, né, nos cursos de Ciências da Saúde, né, e na ênfase que a gente dá hoje em mudar o foco da pessoa, desculpa, em mudar o foco da doença para ver a pessoa de forma mais integral e, assim, ser mais efetivo, nosso trabalho ser mais duradouro, né, também. Isso mesmo, pode passar. Bom, então, é... A regulamentação né, do NASF, ele foi criado em 2008 pelo Ministério da Saúde e logo depois ele foi criado aqui no Distrito Federal, mas de um modo ainda muito incipiente, sem muita base, sem muita organização. E em 2018 teve uma nova portaria do Distrito Federal com toda a normatização do NASF e lá é, consta inclusive quais as atribuições do, de cada profissional, a quantidade de horas para cada atividade, é, o que tem que fazer exatamente, a reunião de equipe, atendimento individual. Então, essa portaria de 24 de maio de 2018, ela é bem clara em todas as atribuições que tem que é, um NASF executar. E mais recentemente, em 2019, e aí veio uma grande... É, diferença, uma grande mudança né, para todo o Brasil, a nível de, quando a gente fala de NASF, que foi essa portaria é, do programa Previne Brasil. Essa portaria, ela muda o modo de financiamento da atenção primária. Antigamente, o financiamento era feito por cadastros das equipes. Então, o número de equipes cadastradas naquela unidade de saúde revertia um valor a ser repassado do Ministério para o Estado, né, para o município. E com essa nova portaria, é, a, o financiamento passou a ser por produtividade. Então, existem alguns indicadores, esses indicadores precisam ser alcançados para poder ter a, o repasse. E o que, que o NASF tem a ver com isso? Tem a ver que como nós, antes era, o pagamento era por equipe, e é, não tendo mais a, pagamento por equipe, o NASF deixou de ter a remuneração é, específica do NASF mensalmente para o Estado. Então houveram alguns estados, alguns municípios que extinguiram o NASF na sua localidade. Tá? Mas no Distrito Federal o programa continua e a portaria que rege esse funcionamento é essa portaria é, 489 de 2018, que ela ainda é válida, né? Então até segunda ordem. Tá? Só para vocês entenderem as, as novas é, mudanças, porque houve, houve um um tititi, né, de que o NASF vai acabar, que o NASF vai acabar, né, existe uma, uma dificuldade de entendimento de como funciona o NASF pelos profissionais que atuam na atenção primária, pelos profissionais da gestão, pelos profissionais que estão nas redes secundárias e terciárias, então assim, esse confundimento, ele contribui para é, que nem sempre as equipes tenham um bom desempenho. Né, e isso acaba gerando alguns tititis, tá? Pode passar. Bom, então, nós somos um NASF tipo 1, né, que é um NASF que dá apoio a, de 5 a 9 equipes, a nossa equipe particularmente dá apoio a 11 equipes, então nós temos duas UBS que a gente assiste, então, é, cada equipe de saúde da família tem, em média, 4 mil pessoas. Então, nove equipes seriam 3, 36 mil pessoas. Acaba que a gente atende mais, porque a gente atende um pouco mais é, de nove, né? Onze equipes que a gente assiste. E, para compor esse NASF tipo 1, a gente tem que ter pelo menos cinco das profissões que foram citadas lá inicialmente, né? Aqui nós temos. E a gente tem que ter um mínimo de 200 horas a carga horária, dos profissionais, para poder compor essa equipe. Pode passar. Então, o que o NASF faz? Então, ele atua de maneira integrada, ele apoia os profissionais, existe a confusão de que o NASF é para o usuário, o atendimento do usuário não é a principal, não é o objetivo, ele é o resultado. Então, ele é uma equipe que apoia as equipes de saúde da família e ele compartilha práticas e saberes no objetivo de aumentar a resolução dos problemas, né? como a gente já falou anteriormente, aumentando, assim, o escopo de ofertas para o usuário. E aí a gente tem essas duas palavras, né? Que o comum e o compartilhamento. Então, é, são duas ferramentas que o NASF usa que é o compartilhamento de saberes. O que é comum entre todos os profissionais, que a gente pode compartilhar com os profissionais das ESFs para que eles é, aumentem o seu saber e repasse isso para os usuários. Né? Então, a ideia não é uma aula, a ideia não é um... um não, não, o NASF não, não dá aula, ele não é, é, não é regulador, ele... É, ele ajuda a complementar, a contribuir com o saber e aumentar a capacidade de resolutividade daquela equipe. Vou passar. E aí, o que a Karina disse anteriormente, que é a clínica ampliada, né? Que é essa, essa mudança do perfil de tratamento, né? Que a gente... De observação desse paciente. Aqui A clínica ampliada é quando você passa a ver o usuário como um todo e não só com a queixa que ele está trazendo, né? Então, a clínica ampliada, ela traz a multidisciplinaridade, né? Então, ela traz outros profissionais, ela reconhece e fortalece as forças do próprio usuário, é, estimulando o autocuidado e a responsabilização do usuário no seu cuidado, no, no tratamento da sua condição ele amplia as interações e ações no território. Então, quando a gente vê a clínica ampliada, a gente vai ver se naquele território eu tenho um centro comunitário, se eu tenho um, é, um parque, se eu tenho alguma associação que oferece algum tipo de serviço de saúde ou social. Então, eu acabo ampliando as possibilidades no território e também levando a saúde para é, que ela aconteça no território também. Então, fazer as atividades no, na igreja, fazer uma atividade na, é, no centro comunitário, na praça, no parque. Né? É, a clínica ampliada ela também amplia os saberes da própria equipe. Então, por exemplo, se a equipe recebe um caso de uh, transtorno autista, por exemplo, né, do espectro autista, que a gente está tendo né, bastante... É, incidência, que está recebendo muitos casos aqui. E a equipe não tem essa formação, não tem o domínio desse saber. Então, a equipe NASF, ela promove esse matriciamento ou com um profissional é, próprio do NASF, ou então trazendo profissionais de fora. Por exemplo, a gente teve recentemente matriciamento de saúde mental, é, com, né, depois a Diana pode até falar né, Diana, sobre isso, é, que, e ficou quase dois meses aqui fazendo o um matriciamento de saúde mental. Então, isso é ver o paciente como um todo, dentro das dificuldades da equipe, e aí o NASF auxilia nessa condição, de trazer esse matriciamento, né? Ah, bom, então a clínica ampliada, ela também amplia as estratégias de sociabilidade como forma de cuidado. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma atividade de... É, o grupo de convivência, por exemplo, né? Então, a gente está fazendo um grupo que, na verdade, a gente está vendo o paciente de um modo ampliado. A gente está vendo como ele se comporta é, em, coletivamente, como que ele reage né, é, com atividades manuais, por exemplo, que é o caso do nosso grupo né, de convivência. Então, a gente usa essas ferramentas também. E... Aí, oi? É, e aí, só falando. Né? Aí. Só, só puxando aqui... É, é, de novo uma questão de visão integral do indivíduo, né, e de que não dá para pensar, não dá para retirar esse indivíduo do seu contexto. E quando a saúde vê isso, ela amplia também, né, ela necessariamente tem que ampliar os seus saberes e as suas intervenções, né. E o que você está dizendo aí com interações e ações no território, estratégias de sociabilidade, né, tem muito a ver também com criar ou, pelo menos, é, aumentar a probabilidade de que sejam criadas redes de suporte, redes de apoio para essas pessoas, né, que elas possam se conhecer melhor, se cuidarem, né, não dependendo apenas dos profissionais de saúde. Exatamente, é reforçar o autocuidado e a corresponsabilização desse usuário com o seu próprio cuidado, uhum. né, e qualquer pessoa... É, pode fazer clínica ampliada, né, porque a clínica ampliada é um modo de, de ver, é um modo de entender o paciente, né, então qualquer pessoa pode praticar e é a política hoje é, preconizada é essa, da clínica ampliada, né, na atenção primária. Então, ampliar a clínica significa justamente ajustar as especificidades de cada profissão às necessidades do usuário. Diana, quer falar alguma coisa? Assim, que esse olhar, é, nós, como nascidos tentamos como principalmente é, junto às equipes, né, em relação a esse olhar ampliado, né, nós vamos cuidar só do joelho que está doendo, né, então não estamos só a fisioterapeuta Thais ou a fisioterapeuta Mayara para resolver isso, mas vamos entender qual que é a situação é, do indivíduo, do é, e o que, que faz com que ele se sinta é, mais confortável, é, mais é, que ele acione as ferramentas internas dele também para poder é, é, melhorar a saúde de uma forma integral. Isso aí é um papel que, no do máximo, né, não diretamente com o usuário, né, mas principalmente com a equipe, né, de trazer esse olhar. Então, tem é o que a gente faz é, tenta fazer o tempo inteiro aqui, né? Pro, procura fazer o tempo inteiro aqui. Essa, essa reflexão sobre o que o sujeito realmente traz como demanda, né? E às vezes a gente precisa ajustar essa demanda. Né? Às vezes ele falar ah, eu tô aqui porque eu tô doendo os joelhos mas é uma outra coisa também que tá ali tá envolvendo aquele sofrimento. Ah, eu tô aqui porque é, eu tô com ansiedade, mas eu tô com ansiedade por quê? Porque, ah, porque lá em casa eu tô com social complicada, porque a é, não tem emprego, é porque Então, esse olhar é, é, é, é o nosso possível, vê que é o nosso todo de cada dia, é tentar trazer esse olhar criado é, para a saúde da família, né? É, então. Certo. então, relacionar esses eventos que, a priori, né, os pacientes não trazem, não relacionam, não, não acham que é para ser tratado ali, né, e aí ampliando a consciência, o conhecimento sobre né, todos esses eventos, vocês conseguem né, dar uma, um tratamento mais efetivo, né, mais amplo. É, por exemplo, quando o paciente chega para a fisioterapia, e aí ele vem e aí fala assim, olha, esse paciente ele tem um sobrepeso, tem um IMC de 39, aconteceu um caso desse ontem. Aí ele fala, tá, é, mas ele aceita é, a condição de ter que fazer dieta ou não? Porque se ele não aceita, não adianta ele vir para fisioterapia e para é, nutrição se ele não passar pela psicologia. Né? Então, se ele não tiver essa abordagem comportamental... Não vai adiantar porque ele não vai perder peso. Se ele não perder peso, ele não vai melhorar a condição da dor no joelho. Então, realmente, a gente tem que avaliar o paciente em todos os aspectos. Certo, pode passar. Aqui. Bom, e aí a gente tem então nosso instrumento de trabalho que é o PTS projeto terapêutico singular. É através do PTS que a gente organiza é, o trabalho. É, é o planejamento mesmo do que vai ser feito para aquele paciente. É, então, ele pode tanto ser aplicado para um indivíduo, como para uma comunidade, para uma família. Né? Ele é realmente um plano, um projeto que a gente põe no papel. E ali a gente utiliza para poder acompanhar e levantar as demandas do paciente. Então, a gente, é, a gente avalia, a gente primeiro faz levantamento das metas, né? um diagnóstico situacional. Depois o levantamento das metas e depois a gente define quem vai fazer o que dentro daquele planejamento e aí depois o prazo poder fazer um monitoramento, tá? Então ele auxilia na qualificação das ofertas, o né, Porque a gente vai oferecer para aquele paciente. É, daí também a gente consegue extrair as necessidades da equipe de matriciamento, né? Então ele é uma ferramenta realmente muito forte e é a base do nosso trabalho. Deixa eu passar. Né? então aqui uma ilustração mais ou menos do PTS então a gente põe o sujeito como centro né o centro ali da imagem eu não sei se vocês veem aqui acho que não né eu mexi aqui no é... ele é o, o centro da atenção e o centro aqui do nosso planejamento e o PTS ele gira continuamente então a cada ação e avaliação a gente faz uma pactuação e o sujeito está sempre envolvido. né? Então, a gente avalia, define as hipóteses diagnósticas, aí depois define as metas, define as responsabilidades, quem vai ficar uh, responsável por cada atividade e reavalia. E aí faz nova proposta. E aí a gente vai acompanhando esse caso até que ele esteja é, é, pronto para ser acompanhado somente pela equipe de estratégia e que não precise mais de cuidados especiais. Então, a gente vai fazendo esse monitoramento. Certo. Esse monitoramento, o projeto terapêutico singular, né tem muito a ver com o que a gente chama, em análise do comportamento, que é uma abordagem da psicologia, de formulação comportamental, né? Ou de avaliação comportamental. Você tem que, justamente, partir de onde ele chega, né entender as queixas, ampliar para as demandas, né? Dividir responsabilidades e reavaliar a situação, traçar estratégia de tratamento, claro, e reavaliar constantemente a situação né, da, dessa pessoa. Né. Bom, então, é, na prática, como é que funciona o NASF, né? Então, depois que a gente já fez toda essa parte de como é que funciona, é, como é que vai ser a prática mesmo? O grande problema é que algumas pessoas é, entendem que o NASF é um ambulatório dentro da atenção primária, e não é. Se vocês derem uma olhadinha naquela portaria 489, vocês vão ver que a porcentagem de atendimentos individuais do profissional no NASF, ele é apenas 7% da sua carga horária. É, então, ele envolve muitas outras coisas. Se a gente vê um paciente de modo ampliado, a gente tem que fazer visita no domicílio, a gente tem que fazer visita no território, a gente tem que fazer interações com os outros instrumentos da, do, do território, da comunidade. Então, a gente precisa fazer outras coisas que não só o atendimento individual dentro do consultório. O nível de, de atendimento, o, o nível. Uh, o nível de atenção à saúde que realiza o atendimento ambulatorial é o nível secundário à saúde, e não o primário. O primário ele é prevenção, promoção da saúde e também reabilitação, também recuperação. Mas não é o primeiro o objetivo o atendimento ambulatorial. A gente precisa é, investigar e abordar os outros aspectos. né? Então, depois que a gente fez o PTS do paciente, que a gente discutiu, a gente, o PTS ele é feito entre a equipe NASF e a equipe SF E o produto dessa reunião, o produto desse PTS, aí sim, pode ser um atendimento individual, pode ser um atendimento em grupo, por exemplo, a terapia comunitária, um grupo de fisioterapia para dor no joelho, um grupo é, de é, alimentação saudável e assim por diante. Ações coletivas na comunidade, então, por exemplo, a gente vê que naquela comunidade a gente tem uma, um alto índice de gravidez na adolescência. Então, a gente pode visitar, fazer uma abordagem numa escola de ensino médio, por exemplo, como educação em saúde, ou uma sensibilização, é, com o intuito de promover saúde né, e prevenir a graça. Os atendimentos compartilhados também são preconizados, então, se eu tenho um atendimento... É, que o médico tem dúvida, o enfermeiro tem dúvida, a gente pode agendar e fazer o acompanhamento compartilhado, né? No caso da psicologia, por exemplo, às vezes o médico ou o enfermeiro não consegue extrair do paciente uma informação que seja importante para poder definir a conduta. Às vezes ele pede o compartilhamento do psicólogo, do nutricionista, né? da fisioterapia, do serviço social, né? da, enfim, da, da, da T.O., né? Bom, e aí as visitas domiciliares e o matriciamento. Então, esses são é, algumas das ferramentas que a gente também é, utiliza na atenção primária. Aí, Oi. lembrando que o matriciamento, ele acontece também nesses atendimentos compartilhados, essa troca, né, esse saber, troca de saber, troca de informações, ali também pode acontecer durante o atendimento compartilhado. Isso enriquece a gente, a gente tem conhecimento aí e deixa a equipe mais segura para atuar em outros casos né? é, é, semelhantes. Então, basicamente, ele acontece de duas formas, normalmente. Né? Basicamente, através da consulta do e através dos momentos mesmo específicos de, de, de informação, de informação, né? é que a gente tem, as vezes, dentro da de ou, ou basicamente específicos de um tema, como o saúde mental. Então, eu queria acrescentar aí. Ok, pode passar. Bom, então aí, essa é a dinâmica, né, dos atendimentos. Então, a população chega na equipe de saúde com uma demanda, com uma queixa. A equipe de saúde acolhe esse paciente traz esse paciente para uma discussão de caso com o NASF, e a gente elabora o PTS, a partir daí é, é levantado o diagnóstico das necessidades, elabora-se o plano de ação, e aí a conduta e o monitoramento. Pode passar. Então, a gente não tem o atendimento direto do usuário. Para o usuário chegar para qualquer um dos profissionais do NASF, ele precisa primeiro passar pela equipe de estratégia de saúde da família. Ele, a gente não tem, o paciente não bate na nossa porta e fala eu preciso de um atendimento. Bom, e o apoio matricial é isso que a Diana acabou de falar, né? É, a gente consegue fazer o, o matriciamento não só em, de modo expositivo, numa palestra, é, numa oficina, mas também no atendimento domiciliar, num atendimento compartilhado. É, em todo momento que a gente estiver trocando saberes, é uma, um modo de matriciamento. Pode passar. Né? Então, o matriciamento, ele não é... É uma aula, ele não é um fiscal, não é supervisor, não é o um expert, ele é justamente é, trocar conhecimentos, o que é comum para mim que pode ser replicado por você, né, o que é, é da minha prática que não precisa ser exclusivamente minha e que pode ser compartilhado com o outro profissional, né, existe uma, uma discussão, né, de, do que é multiprofissional, do que é inter, né, Interdisciplinar, eh, né? Multidisciplinar e interdisciplinar. Então, é bem interdisciplinar mesmo que então, a gente atua aqui na questão quando a gente fala de matriciamento. Bom, a nossa equipe aqui eh, do Riacho Fundo 1, um, a gente tem então dois nutricionistas, né? A Luciana e o Fábio, nós temos com 20 e 40 horas. Nós temos a Vera, que é assistente social, com 40 horas, a Bruna, terapeuta ocupacional, a Diana, psicóloga, aí fala oi. E eu, como fisioterapeuta. E as nossas é, residentes estagiárias, né, que eu apresentei no início. Pode passar. Essas são algumas das atividades que a gente pratica aqui na unidade. Neste momento, as atividades coletivas estão... É, estavam suspensas e estão retomando agora, nas próximas semanas, a gente já está retomando, por conta da pandemia, ficou suspensa por um período as atividades coletivas, e agora, já que a grande, grande parte da população já foi vacinada, eles liberaram as atividades coletivas é, com algumas restrições de quantidade e lugar é, e ambientes abertos, uso de máscara e disponibilização de álcool em gel. Então, a gente vai retomar já na próxima semana, a gente já recomeça com os nossos grupos. Né, então, é, acho que cada um pode falar um pouquinho da, do seu, da, dos grupos que faz? Como que você prefere, Karina? Ou, ou deixa... Bom, vocês que sabem. É, porque aí já, acho que pode cada um já ir falando um pouquinho do seu trabalho, né, e trazendo as perguntas. Né? Fábio e Lu, querem começar? Pode ser, pode ser, pode ser. Tá é. dando eco. A gente tem que desligar alguma coisa aí. Pode falar daqui. Pode falar. Está escutando, né? Não. Bom, como a Thaís informou, aqui nós temos o privilégio de termos dois nutricionistas no Nato, eu e a Luciana, e aí assim, a, normalmente os grupos, e, o, bom, o grupo é talvez o coração das ações do Nato, né, porque a gente, como a Thaís informou aí, a parte que a gente faz de atendimento individual é a menor das atividades que a gente, a gente desenvolve no Nato. E aí, assim, os grupos, eles surgem dentro da, das demandas existentes dentro do território, né? que às vezes as pessoas têm que dizer, ah, por que tem grupo disso e não tem disso? Ah, por que o tem grupo disso e outro não tem? Porque vai tudo depender do, das condições que você encontra no, no território, seja elas voltadas para questões da saúde ou para questões sociais. E aí, por exemplo, no caso da nutrição, ah, nós temos grupos aqui desde o atendimento da gestante até o atendimento do idoso. Bom, agora nós estamos com toda essa problemática aí da Covid-19, onde você não pode aglomerar, tem que fazer distanciamento, então nós tivemos uma interrupção dos grupos durante um período significativo e aí agora estamos reorganizando é, os espaços e juntamente fazer isso para a retomada desse trabalho. Mas, por exemplo, na nutrição nós já chegamos a ter grupos para atendimento da gestante, para o atendimento da criança de 0 a 2 anos, onde você começa a fazer a introdução da alimentação complementar. Tivemos grupos da alimentação saudável, e esse é o mais, assim, é, é o mais interessante, porque muitas vezes ah, nós estamos hoje, e, é, e esse é um panorama que é mundial, nós estamos hoje acho que estão ligados em relação à questão das doenças em si, e muitas vezes a gente esquece que existe ainda prevenção e promoção de saúde, né, porque assim acaba que a gente tem que atender diabetes, tem que atender hipertensão, tem que atender doenças cardiovascular, tem que atender as doenças psicossomáticas, etc. E, e muitas vezes, é, a, porque quando o paciente muitas vezes chega na atenção primária, ele já chega com alguma condição crônica ou com alguma complicação, é, mas nós temos, por exemplo, o Grupo de Alimentação Saudável, que é exatamente onde a gente promove e estimula a população a uma alimentação mais saudável. Porque é, existe é, é, aquela ideia sempre de que se alimentar de modo saudável é difícil, é, é complicado, não dá para fazer, é caro. E a gente muitas vezes tenta, esse trabalho, é, desmistificar esse tipo de informação e mostrar para a população que é viável lógico, dentro da realidade dela, é, de se fazer, assim, uma alimentação mais saudável e assim você ter uma qualidade de vida maior. Temos ali os grupos do diabetes da hipertensão, que a gente faz juntamente com as equipes. Todas as equipes, praticamente, nós, é, que nós temos no território, elas desenvolvem esse grupo do, do diabetes da hipertensão, que é chamado de hiperdia, e ali, então, a gente vai dando suporte para eles dentro das necessidades que aquele paciente vai é, apresentando e, e finalizando Nós temos ali dois grupos Que um é voltado para a questão do sobrepeso E da obesidade né? Só para constar aí a informação Hoje nós temos metade da população brasileira Acima do peso O que, é que é acima do peso? Com o IMC, que é o índice primático corporal Que é calculado pegando o peso Dividido pela altura ao quadrado Com é, um o IMC acima de 25 Você já está sobrepeso Ou seja, você já tem excesso de peso então os alunos aí que vão nos assistir depois podem até fazer seus cálculos e ver como é que eles estão aí naquela adequação do peso deles é, pela altura. E, e ali então a gente criou um grupo chamado Viver Mais Leve, que é um grupo voltado exatamente para a questão do sobrepeso da obesidade. E a gente tenta então é, trazer conceitos, trazer informações, é um grupo multidisciplinar, você tem a do nutricionista, tem a do médico, tem a do fisioterapeuta, do psicólogo, do assistente social, porque nós sabemos, por exemplo, que a obesidade é uma doença multifatorial, então não é simplesmente fazer uma dieta. Talvez, às vezes, a dieta resolva para um paciente não resolva para outro. E, e como você tem muitas particularidades, então dentro dessa interação, a gente tenta, então, trazer todos os instrumentos possíveis para, para melhorar a qualidade de vida do paciente, que está com sobrepeso e obesidade. por fim, tem o acompanhamento também da parte dos idosos, né, da facilidade. O Brasil é um país que está envelhecendo e nós precisamos trazer essa população para envelhecer com qualidade de vida. Não adianta viver 80, 90 anos entrevado em uma cama. É preciso ter qualidade de vida e essa qualidade de vida ela surge também a partir daquilo que... É, a pessoa se alimenta, né? trazendo ali a frase célebre de Hipócrates, que diz, você é o que você come, e essa é uma grande verdade. Né? A gente tem visto claramente que grande parte das doenças que nós temos hoje, essas doenças crônicas que nós chamamos, elas estão intimamente ligadas ao processo da, da alimentação. E aí, como foi falado também, o suporte que é, é dado junto às equipes nas consultas compartilhadas porque muitas vezes todo mundo na verdade todo mundo sabe alguma coisa de alimentação até porque se alimentar é um processo básico da existência humana né? então desde que o homem pisou nessa terra ele se alimenta é, o problema é que às vezes a gente se perde nessa caminhada e, e muitas vezes as equipes também nos convocam ali para poder dar uma orientação ali na, na própria consulta que elas desenvolvem principalmente na parte ali da da introdução alimentar e ali, do zero, do zero ao, ao segundo ano de vida, onde o, a, talvez a maior parte dos erros aconteçam e eles vão se perpetuando, e ali então a gente pode dar o suporte e trazer algumas orientações que, que vão auxiliar bastante também a conduta do enfermeiro, a conduta do médico, e assim trazer um, uma, maior, uma melhor qualidade ao, ao paciente e à família dele. Acho que é isso, eu falei muito. É, é Agora Vera? Lu, quer falar um pouquinho? Ah, Então, meu nome é Vera, eu sou assistente social. Lógico, né? Uhum. Gente, é... antes de eu falar um pouco do da atribuição do... para um pouco a para porque todo mundo me dizendo que eu sou água. Acho que eu <estou> comi <comendo> demais. <risos> Mas antes de eu falar, né, eu, eu gostaria de dizer que o NARC, é muito difícil trabalhar na lógica do NARC quando você não é solidário, quando você não tenta é, é, ajudar um ao outro, né porque são pessoas diversas trabalhando juntas. Quantos não nós somos? Nós somos sete, oito cada um com pensamento, cada um com uma coisa. uma das coisas que a gente viu que dá muito certo, que nós estamos dando certo, né, que existe uma complexidade muito grande, um respeito muito grande, eu achei muito legal falar isso, porque não adianta só montar o um marco. Se você não tiver a clareza de que você vai ter, você vai participar, mas contribuindo com amor, com acesso, compreendendo o outro pela diversidade que cada um tem. né e aqui nós a, a, a, é, é, identificamos, né, que em todo local se identifica uma pessoa, né, e aquele passarinho, eles não voam todos juntos, vai no comando ali, no piloto, e aquela, né, você já viu o passarinho quando ele está, né, a, é, é, voando com o bando e tal? E aqui a gente identificou também uma pessoa que possa fazer isso, né, uma pessoa que dá uma direção. Né, ao trabalho, e isso é muito legal é, fazer, eu deixo como sugestão dos nascos, porque se não tiver isso, fica difícil o trabalho, porque fica cada um querendo fazer alguma coisa, então aqui tem sempre uma hierarquia de quem possa ficar nesse comando. né e assim, tem pessoas que pensam, né? Tem pessoas que pensam demais, mas eu trago o pensamento legal, gostoso, que faz o nosso nascimento andar. Então, eu deixo aí é, é, é, é, para vocês essa parte de quem vai compor o nascimento. Tem que ter esse amor, tem que identificar quem é ali aquela pessoa que possa estar somando, que possa estar agregando, todos nós juntos, né? E aqui é uma, uma, é uma família, né, onde nós trabalhamos cada um ajudando o outro, né, é, com o seu pedacinho, né, e não fica, quando a gente trabalha dessa forma, não fica difícil o trabalho. Eu costumo dizer que é muito legal a gente vir para cá, porque nós contamos com os colegas. Às vezes nós estamos aqui discutindo um caso que a gente não tem é, é, como resolver o... Mas, ó, oh, dessa forma, faz desse jeito. É, vamos ver dessa forma e as coisas vão fluindo, as coisas vão é, é, se organizando e a gente vai conseguindo é, dar um novo rumo para aquela situação, né, que não é fácil. Nós estamos vivendo num momento muito de, difícil de pandemia, onde as coisas elas estão fluindo, acontecendo, e a gente tem que dar a mão mesmo né, para fazer algo diferente. Do serviço social... A gente, quando eu trabalhava em Santa Maria, eu era muito atuante no Conselho de Saúde. Eu acho que eu acho que é muito importante o controle social, né? Então, uma das minhas faltas agora para é, é, esse ano é retornar, retomar esse trabalho do controle social, né? Fazer o, a, a, a, esse controle junto com a comunidade, senão a gente perde também o foco, perde a direção. Né? e aí sempre tem que estar caminhando junto o serviço social, os profissionais com o controle social. É, nós já estamos programando para trabalhar esses usuários, compõem esse controle social, para falar o que que é o controle social, o que é um conselho de saúde, e isso faz parte né de uma uma saúde melhorada, né que muitas das vezes não não tem o entendimento de que não é só o centro de saúde está ali, vamos botar hospital, é muito hospital, está faltando hospital, e não é isso, né? E a gente tem que estar tá fazendo essa discussão do controle social, para ver se o pessoal, para trabalhar, a vigilância epidemiológica, né? Porque se a gente não trabalhar isso, as coisas vão surgir. E a gente não tem perna, não tem profissional para trabalhar. Então, cada um com sua responsabilidade, né? A gente trabalha aqui também muito na parte intersetorial, né? Na realidade, o mapeamento que eu faço das questões, todas que permeiam né, a Unidade Básica de Saúde, da Estratégia, sempre tem a questão social por trás, né? E essa questão a gente tem que trabalhar muito nisso. E nós trabalhamos de forma não só interna aqui, mas junto com os parceiros, todos os equipamentos públicos. É, nós temos atuado muito não no setor, é, no intersetorial, né? trabalhar, buscando as instituições, tentando colocar, ver como que eles trabalham, o que que eles têm para ofertar, o que que a gente pode disponibilizar para os nossos usuários. E isso tem é, deixado o nosso trabalho mais é, ameno né? A gente não tem muita facilidade junto com as instituições. É, o serviço social, ele está muito próximo também da psicologia, né? E aí a gente faz uma parceria muito grande aqui com a, é, a psicóloga Diana, a gente trabalha muito junto, porque é uma coisa chamando a outra, né? E nós estamos juntos nesse trabalho intersetorial. Nós estamos dentro do grupo de rede, né? E assim, esses parceiros, quando a gente tem uma certa... É, você participa, você tem uma certa intimidade, você consegue muita coisa, né? Uma outra coisa que a gente está trabalhando... É, os estudos de casos. Por nós estarmos dentro dessa, de, de, de, desse grupo intersetorial, nós conseguimos também fazer isso, um grupo de estudos de casos, onde está também essas instituições. né? Então, é a instituição que tem a sua problemática, cada um dá o seu pedaço para a gente estar tá organizando e estar tá trabalhando, fazendo aquela discussão daquele estudo de casos. Então, essa, esse estudo de casos que a gente impõe que eles são bem complexos mesmo, porque é, é, a nível só de uma instituição não dá para ser resolvido. Nós nos reunimos, nós colocamos, nós temos o merito todo para a gente eleger e colocar dentro da pauta né, aquele caso que nós queremos estar discutindo. E, a, e eu e Diana, nós estamos bem mais próximos disso. E a equipe sempre junta, sabe que antes de ir para a nós estamos discutindo juntas. É basicamente isso, né? As equipes, nosso, o serviço social, ele tem uma dificuldade muito grande e a, e a gente tem é, o, o nosso, a, a nossa dificuldade muito é de trabalharmos a questão do direito, de garantia, de cidadania, né? Que nós precisamos é, é, sempre estar trabalhando essa questão junto ao usuário, de direitos que é garantido para ele. Junta esse corpo profissional que muitas das vezes não entende, que acha que é militância, que acha que ele não tem direito, e a gente está fazendo essa discussão junto com ele, que não é um direito, é uma garantia, não é uma, é uma medicância, é um direito, é uma garantia de cidadania. E esse é o um maior desafio hoje do serviço social. É nos darmos é, é, poder, darmos voz, é, fazer esse acesso, né, que é muito, muito complicado, mas a gente está conseguindo, aos pouquinhos, a gente vai conseguir. Deixa só é, é, ficar mais claro para mim, que redes, que né, outros setores que vocês trabalham, onde você fala, controle social, né, ah, o controle social, agora, a gente vai começar agora. O NAC vai fazer agora, né, é, é, reunir os conselheiros, né, é, que foram ele, eleitos agora para o mandato e eles vão falar do que é, que é o controle social. Né, que muitas vezes a gente vai para a reunião, que a gente vê? Olha, eu fui lá no centro, eu não fui atendido. O um conselheiro fala, eles ficam só nessa questão de que eu não fui, ele não fala do todo, da comunidade. Porque a saúde é um universo, né? Mas vem todas todo tipo de pessoas. Ou seja, um ou outro vai ficar sem atendimento, porque é, é assim, é fácil, é igual. Não é da saúde, é igual a qualquer instituição. Né? Então a gente tem que trabalhar com eles, essa questão o que é a saúde, como é que ela funciona, como é que é esse financiamento, é, qual é a, a, a, a importância do conselho, do controle. Porque o conselho eu, é... Controle social, né? Dessa, de, de, da forma como a saúde vem, como é que a gente pode melhorar, colocar eles mais para entender que eles, eles têm que trabalhar na parte de vigilância epidemiológica, trabalhar nesse processo de saúde e doença. E, e muitas das vezes são pessoas leigas da comunidade e que elas não têm esse entendimento que o Conselho, que ela, que o Conselho é, de Saúde é uma força, né? É, que pode muito melhorar, que nós podemos usar as mãos. O que, que a gente está observando é que aqui parece que o Conselho Estelar é nosso inimigo. Eu trabalhei no Conselho Tutelar de Santa Maria, mas a gente conseguiu lá trazer a população para trabalhar conosco, né? Tem conflitos, e aqui não, aqui ficou um pouco solto, né? E não tem muita participação, assim, de profissionais, enfim... É, e a gente precisa resgatar isso para que eles entendam o que, que é a, o controle social. E o controle social ele é, é, é comunitário, não pode ser do indivíduo. Né? E ele trabalhar justamente nessa pesquisa nós somos o quê? Nós somos prevenção. Né? Nós temos que trabalhar nessa lógica. E ele tem que entender isso também. Né? E com relação ao que você perguntou? A rede. A rede, nós, nós temos um grupo de redes que, que participa, é, a delegacia, através da delegada, participa, a, a, a, o fórum que é através da, da juíza, a Polícia Militar, não sei se falar sobre o ProVir, que é uma parte da Polícia Militar, que ela é uma parte mais humanizada, ela não é ofensiva, né? Então, a gente tem um caso, outro e tal, a gente leva para eles, tem o Ministério Público com a promotoria, então, todos os equipamentos públicos que nós temos dentro aqui de um, da nossa região. Tem o trai, saúde, tem mais, a delegacia, né, e aí a gente, a ah? defensoria pública, todos é, é, que fazem parte desses públicos de né, de, de, de, tanto do estudo de caso como da, estudo, da rede, que nós, ó, é, cada um oferece o que tem discutido, os seminários que tem que ser feito, a problemática da nossa, da, da, da nossa região. Quando nós não tínhamos, não, não estávamos com essa questão da pandemia, nós fazíamos seminários. Nós verificávamos qual era a problemática da nossa regional, é droga, é morador de rua, vamos trabalhar nessa loja, vamos trabalhar com essa população que está excluída, vamos, é, enfim, nós fizemos uma atividade de passeata com o feminicídio aqui assim, na nossa, quando nós está, vamos sem a pandemia, e tem muitas ações que se faz através da intersetorialidade. E também nós, nós conseguimos mais, estar mais próximo desses equipamentos públicos, né? Que é preciso, é necessário. Saúde, ela não pode estar, ela não consegue andar sozinha. Eu estou aqui. <risos> Pronto, está me vindo? Sim. É. Que a gente está em sala aqui pertinho. É exatamente isso que a Vera colocou. Acho que pode colocar até a apresentação de, de volta. Para poder falar mais sobre, sobre a questão dos grupos, né? É importante ressaltar isso que a Vera falou, né? A questão do trabalho em rede e o objetivo principal da atenção primária, que é justamente a promoção e a prevenção, né? A promoção de saúde, prevenção de agravos. Então, a gente trabalha muito nessa lógica da intersetorialidade com as RAES, a Rede de Atenção à Saúde, é, que são os equipamentos espalhados pelo território. Então, a importância da gente trabalhar com o território, né? O que, que a gente tem. É, de oferta para o usuário dentro do nosso território, que é o um território de saúde, né? E a gente tem, tem uma oferta boa relacionada a, a essa questão intersetorial, porque a gente tem vários atores que trabalham ativamente. E aqui, aqui dentro, né, é, como a gente estava falando sobre as atividades coletivas, é, que aí cada um trabalha um pouco mais para a sua linha, mas a gente sempre trabalha... É, com as outras especialidades participando e as temáticas é, dentro do, dos outros grupos, né? É, e aí, esse quarto, né, é o grupo de estimulação cognitiva para idosos e grupo para autistas, é, também vem de uma demanda de território, então, o grupo de estimulação cognitiva, é, a população pode não, não entender muito bem sobre a, a temática, então, não só ele, mas outras questões que a gente trabalha dentro, dentro do território, a gente até utiliza é, no, nomenclaturas mais simples, né, para a gente conseguir ter um, um, um alcance maior desses, dessa população. Então, grupo de estimulação cognitiva de idosos, grupo de memória. Né, o grupo para autistas também não, não vai ser, inclusive o grupo de, de, para autistas, né, é, as estagiárias que estão aqui, a gente veio percebendo uma demanda crescente Dessa, dessa desse aspecto no território por conta da pandemia também mas por conta de uma, uma questão de, de mal visibilidade sobre esses casos né os pais estão mais atentos sobre essa problemática então as meninas é, nós estamos formulando um grupo também para iniciar agora que é, são são ba é, baixo, luzes baixas né é, então assim um grupo de orientação também então, ter esse entendimento de que é uma troca dentro da atenção primária, né? A gente precisa trabalhar com educação e saúde aqui dentro, né? Dentro desse território, de acordo com as demandas que são geradas do próprio território, né? É... Aí, eu, eu, a gente vai entrar com um grupo de pós-Covid agora. Hoje, inclusive, a gente estava bem finalizando para iniciar, dia 13, um grupo que surgiu com as demandas do pós-Covid, né? De, de questões é, que ficaram com sintomatologia ativa, né, sintomatologia específica da, da síndrome pós-COVID, e aí a gente vai trabalhar com o um grupo de educação também sobre isso. Então vai ser um grupo com é, reduzido, claro, por conta da pandemia, mas com um grupo de orientação, né, e vai ter a fala de, de várias especialidades, que somos nós que estamos aqui, além da equipe, né, com médico, enfermeiro, e aí a gente vai trazer a, a abordagem é, de reabilitação respiratória, né, motora, cognitiva principalmente, e vai falar sobre alimentação saudável, a questão da saúde mental na pandemia, a questão social na pandemia também, que né, muita gente ficou é, desempregada, está passando é, alguma necessidade mais relacionada à questão financeira, então justamente essa orientação sobre os benefícios sociais nesses casos, né, a questão de luto, também é, a parte de, de medicamentos, né, então, assim, vai ser um grupo bem, bem amplo para a gente lidar com, com essa questão que é, veio emergente, né, sobre a situação da pandemia. Então, é, a gente trabalha mesmo com, com as, as demandas que surgem do nosso território, né. E eu acho que é isso, vou passar aqui para a Thais. Obrigada. Diana, é, testa seu microfone aí para ver se está ouvindo. Está é, ouvindo? É, então, eu vou falar um pouquinho do papel da psicologia do Universo. É, mas, em primeiro lugar, é que é um prazer falar para os alunos da, da U, né? porque eu sou aluna do EU também, é, então eu tenho muito orgulho de ver isso. É, foi muito bom para mim, né? Tinha é, uma experiência muito boa em, em, em de água, de um divisor de águas, fazer o curso de psicologia, não sei o que. Então, é um prazer estar aqui falando sobre isso, né? É, e também viver para psicologia e se preparem porque é um grande desafio ser psicólogo sim. hoje, é, Ação que a gente está vivendo, né, que, são, que surgem no dia a dia em relação à saúde animal. Então, assim, é um grande desafio, nem né? se preparem, mas é um desafio que traz um desenvolvimento um desafio que traz uma ampliação é, de conhecimento, né, de experiência de vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, é, sejam bem-vindos, né, e tudo lá Em relação à questão da psicologia dentro do mar, né, vou colocar o que a gente faz aqui, né? e aí eu vou colocar, é, é, até pensando uma, como aconteciam os antes da pandemia, né, que é tudo, tudo agora é antes e depois da pandemia, antes e depois da pandemia, a gente vive em função disso, mas é, então, o grupo que aconteceu aqui, a gente tinha é, dois grupos de terapia comunitária integrativa. E dois grupos de terapia comunitária integrativa. Tá baixinho a sua voz. Tá baixo. <risos> Vamos ver se, Será que melhorou, Ana? Melhorou. melhorou. É, então, nós é, tínhamos dois grupos de terapia comunitária integrativa, que é é uma das FICs, né, práticas integrativas em saúde, e em saúde futuros, né? Uhum. Então, a terapia comunitária é, eu tenho formação e aí a gente absorvia os pacientes com quadros diversos de ansiedade, de, de luto, quadro depressivo, de isolamento social, de dificuldade de suporte, né, então esses pacientes eles é, é, chegavam assim na, na terapia comunitária, é, muito fragilizados, né? na maioria das vezes, é, meio desconfiados: como é que é isso? né, Fazer, é, eu quero ver um atendimento individual com a psicóloga, eu não quero ver o um atendimento em grupo, como é que eles estavam grupo, né? Mas aí a condução se dava de uma forma, né? E se dá de uma forma e que a pessoa se sinta segura ali, né? de seguro, de, ambiente, de acolhimento, e isso é para a saúde mental. Então, o fortalecimento do o dentro do de terapia comunitária é, ajudava e ajuda muito é, a, a melhoria de sintomas né, sintomas de ansiedade, é, de angústia. É, então, é, a gente trabalha nesse sentido com a terapia comunitária. É, quem desejar aprofundar sobre o tema da terapia comunitária, né, é, tem muito artigo sobre, e, e é uma, uma área bem, bem legal, assim, para aprofundamento. É, outras práticas que a gente fazia aqui, né, de yoga, é, e atendimentos compartilhados, atendimentos individuais, é, na, na área de terapia mesmo, na específica de mais consciente que a saúde mental não é um assunto só do psicólogo, né? não, não, não é isso. É, ninguém faz saúde mental, promove saúde mental sozinho, não é o psicólogo que vai fazer isso só, é, mas é o, é o grupo, é toda a equipe, é todo o NASP, né? é, e é toda a unidade de saúde. Nós estamos entrando, hoje é dia 1º de setembro, né? é, nós estamos entrando no setembro amarelo, né, de prevenção a suicídio. Então, para é, vocês entenderem melhor, hoje nós estávamos fazendo uma reunião né, justamente para tratar sobre quais são as, a, as nossas é, ações em relação ao setembro amarelo: né, como é que nós vamos atuar na comunidade, como é que nós vamos atuar dentro aqui da unidade com os próprios servidores no sentido de prevenção a suicídio, né, de educação que a nação né? fazer uma desculpa. Está falhando sua voz, ficou longe de novo. É. tá ok. Então, sempre me sinaliza aí, porque realmente acho que eu vou afastando, né bem é. <risos> é, Enfim, essas é tecnologias aí que eu não, não tenho tanto pra mais ou menos. Então, fica Vem falar aqui na salinha. Melhor? Tá melhor? Pode ser, Pode ser, que aí fica mais claro o som. Ok, então vou ter que me deslocar um pouquinho, tá? Isso, eu vou continuando aqui enquanto ela vem. Né? Eh. É... Então, a, a saúde mental, a gente tem uma grande dificuldade que é justamente fazer com que todos os profissionais da UBS façam saúde mental. Né? Às vezes, o acolhimento é, ele é muito mais efetivo do que ficar aguardando uma consulta com um especialista. Né? Então, uma boa escuta, uma escuta qualificada, é, que pode ser realizada por qualquer profissional né, que está na Unidade Básica de Saúde, ela é, já faz um papel fundamental no controle daquele sentimento né, que o paciente vem, que ele chega aqui em desespero. Então, essa é uma das atribuições né, que a saúde mental na atenção primária ela faz, que é fazer esse matriciamento de como acolher é, o paciente e conseguir fazer o direcionamento para o atendimento necessário. Né? A gente tem que entender que a atenção primária, a saúde mental na atenção primária, ela é para casos leves e moderados, não é isso, Diana? E que os outros casos não são aqui que vão ser tratados, mas o importante é acolher esse paciente, acolher, entender o que está acontecendo e fazer o referenciamento para o nível de atenção adequado àquela demanda. Tá? Eu vou passar aqui para a Diana. Então, é, como eu estava é, falando, né, que a, a nossa nosso papel aqui... É, o som está melhor? Está ah, tá sim. É, que o nosso papel é, como psicólogo na atenção primária é um papel que em primeiro lugar né trata de é, compartilhar é, o conhecimento né no sentido de que a saúde mental ela vai ser feita ela vai ser promovida né é, por todos nós né é, por todos como a tá estava falando o acolhimento a escuta é, ela ela já pode é, trazer né um, um resultado positivo, é, tirar aquela pessoa da situação de angústia, de pensamentos negativos. É, e aí, o que, que acontece? A gente tem uma resistência aqui, né? que é a, a, muitas vezes a pessoa chega chorando no consultório, é, chega é, um pensamento de morte, e, e aí é, o que se faz é o seguinte, nossa, vamos é, acionar aí o NAS, acionar na psicologia é, para lidar com a situação mas o que a gente tem tentado fazer né, com o matriciamento, com as ações aqui, com, com as equipes de saúde da família, é fortalecimento da, é, do conhecimento deles, da capacidade deles de acolher, da, capac, da confiança em acolher e fazer essa escuta, é, que não necessariamente é uma escuta especializada, mas tem que ser, pelo menos, uma escuta no nível mais integral, né, no sentido de de tentar entender o que está que trazendo aquela angústia ao paciente, o que está que trazendo aquela... É, é, não, não, não no sentido de fazer ali uma psicoterapia, mas no sentido de ampliar um pouco é, é, a demanda que o paciente está trazendo. Então, é nesse sentido que a gente trabalha aqui na, na atenção primária. É, é um grande desafio. Como a Vera falou, nós trabalhamos muito na rede intersetorial. Então, nós estamos... É, é, muito voltados a, a fazer esse trabalho junto com as outras instituições, recebemos muitas demandas é, que vêm do Conselho Tutelar, da Justiça, e, e a gente precisa dar essa resposta como serviço de saúde. Né? Então, assim, eu queria deixar essa, é, sei lá, essa mensagem, é, que o desafio é um desafio grande, mas que a gente, se a gente se der as mãos, né, se a gente buscar trabalhar... Né, cada um com a sua capacidade, cada um com o seu olhar, isso é totalmente possível, da gente trazer um, uma possibilidade de mais saúde mental para a nossa comunidade. Né? É, também gostaria de dizer que, em momentos, por exemplo, como esse que a gente está vivendo, começando agora, que é o setembro amarelo, né, em outras ocasiões, a gente sai para a comunidade para falar sobre isso, para... É, fazer palestras, para fazer vivências é, que possam é, fortalecer a comunidade. Esse ano é, é um pouco mais atípico, né? a gente vai precisar, não vai poder fazer nenhuma aglomeração, não vai poder fazer, né? continuamos aí nesse, nesse cuidado em relação à pandemia, mas nós temos ações efetivas é, que tratam da educação e saúde nesse tema, né, da saúde mental. E é isso, se alguém quiser complementar, Obrigada, Diana. Vamos voltar aqui. Eu acho que, é, continuando a falar aqui dos grupos, Karina, você quer perguntar alguma coisa? Hum, tá, era, era mais essa questão da, de falar do todo, né? de como se relaciona com a, com a rede social, com a justiça. Acho que já... É. Então, acho que é, tem uma fala ainda da nossa farmacêutica, acho que ela trouxe umas palavrinhas. Lísia, está por aí? Eu acho que ela pode falar um pouco, que é uma, uma novidade, assim... A gente pode considerar que uma novidade, porque a, o atendimento clínico da farmácia, é, a gente chama agora de, até de consulta farmacêutica mesmo, né? E o farmacêutico, ele entra no NASF, então, ele está compondo é, a equipe. Então, é, ele... Né, o farmacêutico ele vai atuar também nos grupos. Então, a gente pratica, por exemplo, o grupo de tabagismo, né, que é o anti-tabagismo, né, a cessação do tabagismo, na verdade. Então, tem uma participação bem ativa do profissional farmacêutico. Então, acho que a Lízia vai falar um pouquinho. Eu vou deixar ela falar. Olá, Olá. bom dia. Então, é, eu... Sou residente de um programa de residência multiprofissional em atenção básica pela Fiocruz. Então, estou tendo a oportunidade de vivenciar né, essa experiência na prática mesmo, aqui do NASF. Então, o farmacêutico ele tem essa função, essa missão né, de, de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, ele visa o assim, um medicamento como insumo essencial para o uso racional do medicamento, orientações, a equipe, e compartilhar mesmo as experiências, compartilhar o conhecimento com os outros profissionais, é, coordenadores de equipe, reuniões de equipe. Então, estou ansiosa para que comece os grupos, que eu ainda não, assim que a gente chegou, ainda está com a pandemia, e agora que vai começar mesmo os grupos, onde a gente pode atuar no grupo de tabagismo, é, agora, no pós-Covid, pode atuar também como é, no autocuidado, é, no uso racional de medicamento. Então, acho, assim, essencial e uma grande experiência aqui em trabalhar com, com tantos profissionais bons e que só tem a acrescentar. Isso. E, cada vez mais eu tenho visto a importância da farmácia, né, do farmacêutico, na, na, na área de saúde como um todo, né, assim, eu conversado com alguns farmacêuticos, tá dando um barulho quando eu falo, né, é, e eles demonstram preocupação não só com vender medicação, né, muitos têm dito isso, e sim cuidar do indivíduo como um todo, de ver se ele pode usar menos, ou trocar substância né? ou ter outras maneiras de lidar com o problema, né, como fazer, fazer exercícios físicos. Né, mas, então, eu tenho visto uma preocupação muito maior nas farmácias. Os profissionais virem atender, não só para vender, não só os vendedores virem te atender, né, mas também farmacêutico entender o é que você usa cirurgia, aquela medicação, quantidade, quem está te orientando, o que mais você pode fazer, né, que é uma coisa eu nunca tinha entrado em contato, nunca tinha trabalhado com farmacêutico, eu não imaginava né, o tanto de, de coisas que vocês podem fazer juntos para os de saúde para melhorar toda a atenção da população. Sim, com certeza. É o uso responsável né, do medicamento, porque, principalmente em drogarias, é, onde tem essa dispensação, essa, essa venda, né, muitos assim então, agora eu estou passando, tem, por ter farmacêutico agora em tempo integral, em todos os locais, eles têm essa responsabilidade de mostrar, né, o uso racional do medicamento. Então, é, a pessoa, o medicamento é bom, sim, a pessoa tem que utilizar, mas utilizar adequadamente, né, o tempo adequado, a dosagem adequada, e assim, é, é muitas áreas que a gente pode estar acrescentando, e assim, eu tenho aprendido aqui bastante e sou muito grata por estar compartilhando conhecimentos com o pessoal. Obrigada. É. Obrigada a vocês. Bom, então, é, só para a gente concluir a questão aqui das nossas atividades coletivas, é, eu acho que o grupo de convivência, né, Diana, você quer comentar eu falei, alguma né? coisa? a gente tem o um grupo de convivência é, que a gente é um misto né o grupo de convivência ele, é, é. então o grupo o grupo de convivência, de convivência é, é um grupo destinado também é para pessoas que estão com uma questão de ansiedade o som tá legal tá é questão de ansiedade, né, leve, moderada, moderada, dependendo do caso, às vezes a gente tem que encaminhar, não dá para ficar aqui, né, mas assim, é ansiedade, um quadro depressivo, um quadro de isolamento, né, e ele surgiu com a ideia de estar ali convivendo e ao mesmo tempo fazendo um trabalho manual, é, fazendo algo, é, aprendendo alguma coisa que poderia ser só no sentido mais terapêutico mesmo, né, do trabalho manual, mas também poderia ser gerador de renda, né, poderia abrir algumas outras possibilidades para ah, é, o paciente. Esse grupo, ele surgiu é, antes da pandemia, ele, o grupo surgiu público, nós participamos de um projeto em que a gente recebeu uma verba do Ministério Público, compramos o material para fazer os grupos, para usar nos trabalhos manuais, compramos a tenda, compramos mesas, cadeiras, né? Então, nessa parceria aí, foi possível é, adquirir esses materiais e iniciar o grupo. O grupo é, acontecia toda quinta-feira, né? É, na tenda, e aí sempre vinha uma pessoa da comunidade ensinar alguma... É, algum trabalho manual e, além disso, a equipe de saúde, junto ao NASF, falava sobre algum tema em saúde, né, algum tema relacionado à saúde, promovendo uma educação em saúde nesses momentos. Então, é um grupo para conviver, para criar vínculos e, ao mesmo tempo, é, também trabalhar algumas questões de saúde para o usuário. É um grupo que a gente gosta muito, tem um carinho super, né, é, é, é prazeroso fazer, né, nós gostamos de falar sobre esse grupo também, é, infelizmente a gente interrompeu aí, né, as atividades, mas estamos retomando, enfim, a gente, daqui a pouco a gente vai estar tá, é, fazendo de novo os grupos e promovendo esse, esse momento também que é tão benéfico para o usuário. Coisa é boa não só uma pergunta, você disse, né, alguns quadros leves e moderados, e às vezes não dá conta, tem que encaminhar. Para onde é que se encaminha? Qual, então, o nós, qual assim, é o uhum. Sim, o fluxo, né, que você quer saber. É, é. O que que acontece? É, quando a gente a, a, é, percebe na nossa avaliação, né, que essa avaliação acontece como? Através, né, das consultas médicas, através é, de atendimentos individuais, da psicologia, ou é a própria equipe de saúde. Quando a gente percebe que aqui não é, um, é o lugar mais adequado, por estar num quadro mais agudizado, vamos dizer assim. Então, aí a gente caminha para RAPS, né, para outros outros é, é, é, instrumentos da RAPS. No caso, por exemplo, se for algo, um quadro de ansiedade é, moderado, poderia ter a opção para é, ser encaminhado para o CAPS, é, ou então para a, o ambulatório de saúde mental, né, que é, é que tem uma, uma metodologia um pouco diferente do CAPS. Né, no ambulatório tem só as consultas de psicologia, psiquiatria, mas não tem aquela parte terapêutica dos grupos. Uhum. Então, é, mas já se trata de um atendimento secundário em saúde. Sim. Então, é uma das funções também do NASF da, da, é, é também a organização da rede. Organização em que sentido? Né? Avaliar o paciente e, e saber para onde que vai encaminhar, por exemplo, um quadro de, adolescente, de um adolescente que está se automutilando, né? é, nós vamos fazer essa avaliação desse adolescente e vamos encaminhar, no caso aqui, para o Adolescentro ou para o CAPES infantil, né? o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, que no caso aqui é o Recanto das Emas, fica no Recanto das Emas. Então, aí a gente tem essa, essa possibilidade de fazer esses encaminhamentos. É, alguns serviços são abertos, né, como o CAPS, é um serviço aberto, né? Então, ele faz acolhimento todos os dias. E alguns serviços são pela regulação, que é o sistema da, do SUS, né? Que, que regula as vagas em cada especialidade. É, então, a gente trabalha bastante com isso, com essa organização desse fluxo de rede. Tem também outra possibilidade de encaminhar para as clínicas escolas? Tem também uhum. essa possibilidade, né? Então, ela é, se torna parceira também nesse sentido. Às vezes, é um caso leve, é um caso também que, que é, precisa desse atendimento um pouco mais regular, né? Que é uma coisa que a gente não faz tanto aqui, que é uma, aquela psicoterapia clássica, né? De atendimento toda semana, não é bem isso. Como a Thaís falou... É, a ideia aqui é a gente ampliar né, as possibilidades de atendimento e não só fazer um ambulatório das especialidades que são contempladas aqui no NASF, né? Então, Sim. a gente organiza essa rede. No caso, por exemplo, um quadro de uma tentativa de suicídio recente, o que é, é muito comum aparecer aqui, é, a gente já encaminha direto para o CAPS, né? E normalmente a gente fica também acompanhando o paciente. Conseguiu o atendimento, está é, sendo atendido, está tá, tá melhorando o quadro, precisa de outro tipo de intervenção. Então, a gente vai acompanhando também esse paciente para que ele não se sinta solto, não se sinta é, é, solto na rede. né? Então é isso. Não sei se eu esclareci, Ana. Sim, sim. Obrigada. Nada. bom então, assim, então assim, que, assim espero acho que, espero que deu para entender mais entender. ou menos como é que funciona aqui né Sim. Sim. acaba que todos os grupos opa, todos os grupos que a gente tem aqui todos eles têm uma abordagem é, de saúde mental por exemplo nos grupos da fisioterapia eu, a gente tem uma incidência muito grande de idosos nos grupos então eles já fazem sociabilização, eles fazem interação, né, social, eles trazem os problemas de casa, então eles acabam fazendo psicoterapia na fisioterapia. <risos> e aí quando a gente identifica é, um caso é, especial ou, ou uma demanda que precisa de uma atenção realmente técnica da psicologia, aí a gente é, referencia, né, ou pede uma, uma avaliação para a Diana, e aí, depois dessa avaliação, a gente pode fazer um referenciamento né, para outro nível de atenção. Mas é, todas as atividades que a gente faz aqui, a gente tem essa, é, esse olhar, olhar né, para a saúde mental e tem essa atuação. Essa atuação leve, essa né, atuação é, discreta, mas tem sim essa preocupação também de oferecer para o paciente... O cuidado com a saúde mental. Por quê? Porque a gente vê o paciente de modo ampliado. A gente vê que, é, para ele estar em um grupo, ele deixa de ser um hiperutilizador hiper da consulta médica, porque, na verdade, ele precisa de atenção, ele precisa ser ouvido. Então, se ele vem é, semanalmente em um grupo na UBS, ele já consegue ter essa necessidade suprida. Então, ele sai da porta do consultório. Né, ele para de ficar tomando aquele monte de remédio, que pode ser, às vezes, um modo de chamar atenção, né? Então, a atenção primária, ela é muito importante na saúde mental, é, por isso também, mesmo quando a gente é, leva, mesmo quando a gente está fazendo um atendimento, que o primeiro objetivo né, não é a saúde mental, pode ser a nutrição, pode ser o estímulo cognitivo, e, mas a gente sempre está abordando, a gente sempre está observando a questão da saúde mental. Por isso que a gente, de repente, bem junto e misturado aqui. Uhum. E aí, essas outras uh, atividades, né, das, das práticas integrativas, Sim. elas complementam, elas complementam é, o, a, o, o tratamento do paciente, né? Então, aquele paciente ansioso, o paciente ocioso, né? Então, quando ele vem para as práticas integrativas, a gente faz uma complementação, né? Pode passar, Karine. Aí pode passar os... Esse também pode passar. Aí, só aqui para fechar... Não, volta um pouquinho. Isso. Aqui a gente faz essas pactuações com as equipes, né? Então, a gente tem uma reunião por mês com cada um, uma das equipes, né? Das nossas dez equipes. E nessa reunião por mês, a gente faz é, a discussão dos casos. Nós fazemos... Uh, um matriciamento que seja pertinente com aquela situação que a gente está vivendo e o planejamento das ações futuras então a nossa reunião de equipe ela é dividida em três partes, né, com esses três conteúdos e ela é, obrigatoriamente acontece uma vez por mês para poder a gente fazer esse planejamento e essa discussão de caso né? então é isso hum? vou passar pode passar Bom, aqui a gente tem essa primeira foto ali da superior, ali do lado esquerdo, é a atividade de, do grupo de convivência, um usuário tocando violão, não é isso? É, isso. Né? Pessoa... Tocando... Isso, ali tocando violão, e aí foi acho que até o encerramento da atividade, foi, né? Foi a... a confraternização. A confraternização de final de ano, antes da pandemia. Aí depois a gente tem na foto ao lado ali a aula de yoga, a Diana ali na frente com os pacientes. É, isso tudo a gente faz nessa tenda, né, que é o nosso local para as práticas integrativas e para as atividades coletivas. Aí embaixo, a mesma tenda ali, um grupo de coluna lombar, né, que eu conduzo. E, na, e ao lado, o Fábio, nutricionista, um grupo lá do Viver Mais Leve, a galerinha ali toda super atenta, ouvindo as orientações da nutrição e buscando aí melhorar a saúde. Bom, eu acho que era isso que a gente tinha para trazer, aí eu não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa, querem falar mais alguma coisa, quer perguntar. Eu estou deixando um tempo aqui o e-mail, se alguém quiser. Isso, se alguém quiser copiar. Né? Mas, gente, muito obrigada, eu acho que foi bastante esclarecedor, deu saudade, eu e a Thaís por um pouquinho de tempo no NASF, no Gama, né, com da atenção domiciliar, deu saudade. São muitas possibilidades, né, e é muito bonito ver é, os profissionais realmente estudando, correndo atrás, trocando ideias, trocando saberes, né, buscando ver os indivíduos como um todo, dentro de uma comunidade, né, tentando entender a comunidade, não só cada indivíduo. Queria muito agradecer a disponibilidade de vocês, né, me colocar também à disposição. Queria perguntar, porque assim, em, em princípio o vídeo vai ficar só para os alunos do SEUB, né, mas se é, vocês autorizariam eu colocar isso numa página num canal do YouTube, o né? depois você conversa com cada um é todos têm que autorizar todos que aparecerem aí para fazer um termo de autorização te mando para o pessoal assinar e a gente coloca lá se alguém não quiser tudo bem só passa para os alunos do seu grupo tá joia. tá joia? mas tá muito bom. obrigada tô com, morrendo ao lado de você <risos> bom ouvir sua voz bom é. falando do seu trabalho você é sempre muito comprometida, né e fala muito bem é. É muito bom trabalhar e, assim, eu, graças a Deus, caí numa equipe muito bacana, de todos muito envolvidos, né, é, e aí você sabe bem, né, com o que é trabalhar numa equipe, assim, que, que responde, né, quando a gente traz as propostas, quando a gente se empolga em fazer uma atividade, a gente tem aqui, graças a Deus, todo mundo de braços abertos para acolher. Então, a gente está aqui à disposição, né, se precisar de mais alguma coisa... As meninas-alunas querem falar alguma coisa? Acho que o pessoal já está é, já deu, deu é, o horário. Já deu o horário, tá bom? Mas aí, obrigada pelo convite, Muito obrigado, né? Obrigada por aceitarem e por falarem tão bem. Tá bom? Tá bom? Tá gente. Tá, Beijo, Beijo, obrigada. Obrigada a todos, viu? É. Tchau, tchau.